Olá, eu sou Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento estou aqui em mais um conteúdo especial para você do Beefpoint e hoje eu vou responder uma das perguntas que eu recebi lá na fanpage no Facebook, eu tinha um acumulado aí de perguntas muito legais e vou gravar algumas respostas aqui e esse vídeo aqui são sete pontos que eu acredito que são muito relevantes para a pecuária do futuro. Né? Respondendo uma pergunta é, de um dos nossos leitores sobre o que, que eu imagino que vai estar na pecuária daqui nos próximos 10, 15 anos. O que, que vai ser? Como que vai ser a cara da pecuária daqui a 10, 15 anos. Né? É, e eu quero começar essa, essa resposta antes de eu falar os 7 pontos que eu acredito que vão ser muito relevantes para a pecuária de corte brasileira. Eu quero começar falando de uma frase que eu gosto muito que é alguma coisa na linha assim, eu não lembro agora quem que é o autor da frase, mas ele fala o seguinte, que é muito difícil fazer previsões, em especial sobre o futuro. Né? Então, só fazendo um, um, um aviso aqui, que obviamente eu estou fazendo uma, um exercício é, e me arriscando muito de prever coisas que eu não tenho como controlar nem como ter certeza. Mas vamos lá, quais são os, os sete pontos... Que eu considero que são muito importantes, são muito relevantes para a pecuária do futuro e que a gente provavelmente vai ver daqui para frente, nesses próximos 10, 15 anos, cada vez mais forte. Ponto número um: né? controle, gestão, eficiência vão ser cada vez mais importantes. As fazendas do futuro vão ter sistemas de gestão simples, mas. Funcionais, vai haver gestão, vai existir gestão, né? a maioria das fazendas vai ter controle, vai ter gestão, vai ter uma, uma visão mais empresarial do negócio e como eu imagino que hoje a maioria ou mais da metade não tem ainda um sistema de gestão simples, mais robusto. Então o primeiro ponto é esse, eu acredito fortemente que a fazenda do futuro, ela vai ter gerenciamento, vai ter gestão, vai ter controle de custo, vai ter um processo pensado de como que é, o que está dando certo, o que está dando errado, o que está dando resultado, o que não está, o que que precisa melhorar e quais são os controles mesmo financeiros, numéricos de produção, de produtividade. Isso é muito importante. Ponto número 2, eu acredito muito que a fazenda do futuro ela vai saber para qual mercado ela está vendendo, qual mercado ela está é, trabalhando, quem ela quer atender. Quando eu tive em 2012 na Austrália, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que cada produtor lá ele sabe exatamente para quem ele vai vender, porque a Austrália tem sistemas de produção muito variados, talvez até mais variados que o Brasil, ou a gente vê mais facilmente sistemas de produção muito variados, desde sistemas. É, em que tem raças muito rústicas para exportar um gado em pé para determinados países da Ásia e até é, confinamentos de longuíssima duração 400, 500, 600 dias com animais vaguil, com uma nutrição especializada para vender para restaurante ultra especializados no Japão. Então assim, você tem diferenças muito grandes. E se você tem diferenças muito grandes e você tem uma busca por eficiência, por produtividade e por lucratividade, você tem que saber muito bem em qual mercado você vai atuar, em qual sistema de produção você vai, vai, vai atuar, qual que é a sua escolha. Então, você quando desde a cria, escolha da genética, a recria ou Pasto, o confinamento, quantos dias de confinamento, qual tipo de nutrição você tem na Austrália, por exemplo, a gente viu lá que tinha é, confinamento de 60, 70 dias para o mercado interno, confinamento de 100, 120 dias, 150 dias para a carne de alto nível no mercado interno e exportação, e uma exceção que seria a carne para exportar para o Japão com um Wagyu e tal, com 500, 600 dias até. Né? Então, tem muitas variações. Então, quando você estiver pensando no seu negócio, é você pensar, qual é o sistema de produção que eu quero estar? Qual que é o mercado que eu quero atender? É um mercado de boi inteiro e de alta produtividade, alta eficiência e custo mais baixo? Ou eu quero estar num mercado mais específico, de mais alta qualidade, de maior custo? Tem uma série de escolhas. Mas é, é, essa, é ter essa clareza de qual mercado você está atendendo e qual mercado você escolheu atender. Esse é o meu segundo ponto aí. Terceiro ponto, um, um alinhamento, um alinhamento muito claro e forte entre o que é a habilidade, a competência, a, a vocação da fazenda, porque tem fazendas boas para cria, tem fazendas boas para recria, tem fazendas boas para uma série de questões para você instalar um confinamento, é, por exemplo, e a habilidade, a vocação do dono da fazenda, do proprietário da fazenda, é melhor comerciante, é melhor produtor, onde tem mais eficiência. E terceiro, o mercado, né? a região onde você está operando. Então, você alinhar, fazer um alinhamento de competências da sua fazenda, as competências do proprietário e as necessidades, as demandas ou a procura do mercado daquela região que você está atuando. Então, é você pensar isso, é né? você pensar como que você alinha as suas habilidades como dono da fazenda com as habilidades, as competências, a vocação da sua fazenda específica com o mercado que você está querendo atender. Esse é o ponto número 3. Ponto número 4. Uma outra integração, uma integração entre paixão e tradição com tecnologia. Eu acredito muito que dá para juntar essas duas coisas. Dá para juntar tradição, paixão, emoção com tecnologia, com eficiência, com produtividade. A gente vai ter uma pecuária mais forte quando a gente consegue colocar essas duas engrenagens para rodar de forma integrada. E eu vejo isso acontecendo em algumas fazendas é, aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu vejo que cada vez mais isso vai ser uma tendência, porque quem tem paixão pelo que faz tem uma força a mais para dar certo o que você realiza. Número 5, né? é, ponto número 5, sistemas de produção. Né? O sistema de produção, o modelo, a maneira como você vai trabalhar vai ser cada vez mais uniforme, mais padronizado, mais conhecido. Né? A gente vai ter isso mais documentado, vai estar isso mais em manual. Eu acredito muito que a pecuária em muito curto espaço de tempo vai ter manuais de produção. Como eu faço um bezerro de tal genética, de tal qualidade, de tal sistema? Como que eu faço um boi gordo de tal qualidade? De tal... Como que eu é, uso as tecnologias de uma forma organizada, estruturada, num fluxo de produção, num sistema de produção? Inclusive, uma das visões do Beef Point, né? ah, para mim, assim, o que que, quando as pessoas me perguntam, Miguel, o que, que você imagina que, que vai ser o Beef Point? O que, que eu estou fazendo o Beef Point, é, com a minha visão do Beef Point se tornar é, no, no curto, médio e longo prazo? Eu acredito que o, o Beef Point, vai se tornar... A, o departamento de treinamento da Fazenda de Gado de Corte Brasileira, onde as pessoas vão buscar conhecimento, informação, sistema, manuais para tocar o negócio delas. Essa é a minha visão do que o Beef Point pode tornar tornado, como que o Beef Point melhor pode servir a pecuária. Essa é uma, é uma visão, um modelo mental de serviço, né de servir, de ajudar, de gerar valor. Então é, a, a minha visão é o quinto ponto é esse de você é, ter sistema de produções mais uniformes, padronizados e manualizados, né se puder dizer assim. Sexto ponto, eu acredito fortemente que integração lavoura-pecuária ainda vai crescer muito no Brasil e vai ter grandes vantagens é, para a agricultura, para a pecuária. E para quem está próximo de regiões onde você tem muita é, agricultura ou muita integração lavoura-pecuária, porque você tem uma série de subprodutos, você tem uma série de facilidade de uso na suplementação que vai ajudar muito o negócio. Então esse o sexto ponto, é uma outra integração, integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. Eu vejo muito potencial nisso, eu vejo muito futuro nisso, em questão de sustentabilidade, em questão de rentabilidade, em questão de, de, de você diversificar a sua receita. É claro que você tem que olhar para um outro lado que aumenta complexidade do negócio também, e isso é um ponto importante pra gente observar. Então esse é o meu sexto ponto. E o sétimo ponto que eu quero dizer pra você é o seguinte, é uma frase pra você pensar. A frase é o seguinte: o futuro a gente constrói não é amanhã, a gente constrói hoje, né? Então o futuro ele vai ser o que a gente fizer hoje, a maneira como a gente trabalhar hoje, para onde a gente andar hoje, o que a gente, para que caminho a gente seguir. Então quando a gente está falando de futuro, a gente tá, não está pensando de uma coisa lá na frente, um, um futuro distante que um dia vai chegar. Não, eu estou falando de coisas que a gente precisa fazer hoje, de realidade que a gente precisa atacar hoje, de coisas que a gente precisa é, buscar hoje. Então esses são os sete pontos que eu acredito é, que são chaves aí para a pecuária do futuro e a pecuária do futuro a gente faz hoje, né? inclusive o que eu gosto de chamar o Beef Point eu falo que o Beef Point ele é o ponto de encontro de quem faz hoje a pecuária do futuro. Quem está buscando melhorar, crescer, aprimorar o seu negócio de uma forma a fazer o que amanhã vai ser a média. Amanhã vai ser o normal, hoje é uma coisa para é, aqueles poucos que estão buscando a excelência. Né? Essa é mais uma sacada do Beef para você. É, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Parabéns por estar aqui se atualizando, se profissionalizando, buscando conhecimento. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu quero te convidar para fazer três coisas. Primeiro, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo com uma sacada, sugestão, pergunta ou ideia é, que você pode deixar para mim. Segundo, marca alguém que pode se beneficiar desse conteúdo aqui embaixo nos comentários. E terceiro, né, é, compartilha esse conteúdo com seus amigos, com a sua rede, por e-mail, Facebook, é onde você é, achar melhor, achar mais interessante. Compartilha esse conteúdo, leva esse conteúdo para mais gente. Obrigado, um abraço. E até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.